Olá! Começa agora o INOVA, programa da TV Campus em parceria com a Agitec. A temática que vamos abordar hoje é a transferência de tecnologia e a propriedade intelectual, que atuam na proteção do conhecimento gerado na UFSM e na relação entre a universidade e as empresas, tanto para a troca de conhecimento com a sociedade, quanto para a solução de gargalos tecnológicos. A nossa convidada de hoje é Lauren Lorenzoni, que é Coordenadora de Transferência de Tecnologia e Propriedade Intelectual da Agitec. Olá, Lauren, seja bem-vinda ao Inova. Olá, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade e essa troca de ideias. Em primeiro lugar, eu gostaria que você começasse definindo o que é o termo transferência de tecnologia. Bom, para a gente definir o termo transferência de tecnologia, talvez seja interessante a gente falar sobre o que é a tecnologia. A tecnologia, ela não necessariamente ela é ligada ao eletrônico ou ao, ao digital. Ela é a ciência especializada em uma área onde uh, pode ser uma nova, uma nova metodologia, um novo processo. E a transferência desse conhecimento gerado é o que é a transferência de tecnologia como um todo que ela pode correr de diversas uh, formas, né? Como a transferência de tecnologia se liga com a propriedade intelectual? Bom, a propriedade intelectual é a proteção do conhecimento gerado dentro da universidade, onde tem alguns critérios de proteção, de cada tipo né, de, de proteção dentro da uh, universidade. E a transferência se dá através de um licenciamento ou uma sessão, por exemplo, dessa tecnologia protegida. Então, é autorizar a sociedade a utilizar a tecnologia que foi protegida. Como seria dividida, definida a estrutura da Coordenação de Transferência de Tecnologia? Bom, uh, até o ano passado, né, com, com a antiga gestão, nós estávamos uh, em três coordenadorias dentro da Agência de Inovação. Coordenadoria de Empreendedorismo, Propriedade Intelectual Transferência de Tecnologia. Com essa nova reestruturação e com a possibilidade de, da agência virar uma, uma pró-reitoria de inovação, ela foi uh, reestruturada, tendo a coordenadoria de empreendedorismo e nós fazendo a junção da coordenadoria de transferência de tecnologia e a propriedade inte intelectual. Isso por quê? Porque a gente entende que não existe propriedade intelectual sem transferência de tecnologia. De nada adianta nós, enquanto instituição de ensino, nós protegermos algo desenvolvido aqui se a gente não pensar em transferir isso para a sociedade. Porque diferente das empresas, as empresas podem proteger diversas tecnologias, patentes, marcas, programas de computadores, só para reserva de mercado. Nós, enquanto instituição de ensino, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é transferir para a sociedade. Então, a gente precisa cuidar né, e, e fomentar a transferência do que é protegido. Claro, isso foi um amadurecimento que nós uh, tivemos enquanto agência, enquanto universidade, que deu de uns anos para cá. A gente já vem trabalhando, mesmo sendo coordenadorias separadas, a gente já vem trabalhando em conjunto com esse propósito. Uh, porém, agora, com essa reestruturação, a gente acaba fortalecendo essa, essa estrutura. Isso se dá também não só ao amadurecimento aqui da nossa da nossa universidade, como o Brasil e como no mundo também como um todo. No início, a criação, na verdade, do NIT, né, que é como se fosse uma agência que é a agência da inovação, ela foi criada em 2004. A agência em si, a Agitec, foi criada em 2015. Então, é, é muito recente perto de toda uma cultura, modificando toda uma cultura dentro da universidade. Então, Uh, foi natural o processo de primeiro a gente pensar em proteger, em atender os critérios de patenteabilidade e não pensar tanto na transferência. E isso não foi só o FSM, isso foi Brasil e mundo. Só que agora não só a sociedade está cobrando como os órgãos de controle e nós também estamos vendo que não tem o porquê uh, a gente pensar em separado. Então hoje, quando um, um pesquisador ele chega para comunicar alguma invenção que, que foi feita dentro do seu laboratório, por exemplo, a gente, além de analisar os critérios técnicos de uma proteção, nós analisamos uh, a possibilidade, qual vai ser a estratégia de transferência de tecnologia, que pode ser, por exemplo, não proteger nesse primeiro momento, continuar fazendo alguns testes ou uh, procurar uma empresa parceira para que uh, desenvolva uh, mais focado a uma necessidade específica do mercado para depois uh, realizarmos a proteção de forma mais robusta e fazer a transferência. Nós temos três núcleos dentro da Coordenadoria de transferência de Tecnologia e Propriedade Intelectual. O primeiro núcleo é a propriedade intelectual em si, que uh, é responsável por todo o acompanhamento né, e proteção dessas tecnologias. Nós temos também o núcleo de prospecção e valoração, que é um núcleo que agora ele está sendo formalizado, antes nós atuávamos de forma mais, digamos que informal, falando em estrutura, né? agora a gente consolida esse núcleo, o que faz com que a gente uh, tenha mais facilidade em colocar em prática todo o planejamento que há tempos nós, uh, nós pensamos. O que, que esse núcleo de prospecção e valoração é responsável? Por toda essa interação universidade e empresa. Então, quando a gente fala em proteção, em pensar na estratégia de transferência, esse núcleo atua junto e esse núcleo atua de forma a ofertar essas tecnologias protegidas, de forma a prospectar possíveis uh, empresas interessadas em firmar uh, projetos de pesquisa e desenvolvimento e também uh, tendo uma empresa, uma demanda, que nos procurem, ah, a gente tem uma demanda uh, na empresa para desenvolver uh, um item específico de um equipamento que está dando problema lá no consumidor final. Então, a empresa nos procura, a gente prospecta possíveis pesquisadores da área que desenvolvam suas pesquisas na área e também tem esse perfil de interagir com a com empresa, a gente faz o contato com os pesquisadores, alinha uma reunião com a empresa, fizemos esse alinhamento das expectativas, tanto, tanto técnicas quanto financeiras, e daí a gente auxilia o pesquisador a montar uma proposta, fizemos a reunião com a empresa e uh, buscamos aproximar esses dois atores, esse núcleo. Na parte de prospecção também, a gente, uh, nós estamos fazendo o planejamento né, das ações né, de todos os núcleos, de toda a coordenadoria como um todo. E na parte de prospecção, a gente está uh, também focando muito em editais de fomento, para que a gente não dependa também do recurso uh, de uma interação com a empresa, o recurso só da empresa. A gente possa também uh, conseguir recursos externos de órgãos de fomento para que a gente faça. Uh, essas interações de forma mais uh, facilitada né, e mais efetiva. Então, por exemplo, agora nós estamos um, com uma leva de editais em aberto do FINEP, então nós estamos já em contato com empresas parceiras, com pesquisadores já uh, parceiros, para que a gente possa submeter propostas e angariar nesses recursos, né, para que a gente possa uh, fomentar mais. Nessa parte de prospecção também, essa aproximação com as unidade, unidades de ensino, aproximação dos pesquisadores, dos uh, discentes, né, docentes, de órgãos públicos, órgãos de fomento, investidores. Então, essa parte de prospecção, ela é responsável por toda essa interação, de forma mais ampla possível, dessa relação universidade-empresa. A parte de valoração é uma parte super uh, importante, e não trivial, não só uh, para a UFSM, mas também para todas as uh, universidades, não só no Brasil também, né? que é mensurar o que é desenvolvido dentro da, da universidade. Porque o mensurar, quando a gente pensa uh, em mensurar uma tecnologia desenvolvida, a gente não pode pensar só no que foi gasto. Porque a gente pode ter gasto um milhão para desenvolver uma tecnologia e ela não ter valor nenhum no mercado ou nós podemos investir uh, 100, 100 mil ou 50 mil e essa tecnologia ser disruptiva e, ter, uh, e ser muito bem avaliada. Então, uh, é muito mais complexo do que somente uh, atribuir custo do que, de desenvolvimento em si. Então, esse, esse núcleo ele é responsável também por, por trazer e consolidar uma metodologia para valorar as tecnologias desenvolvidas dentro da universidade. Uh, isso uh, a gente precisa muito em relação a órgãos de controle porque a gente pode, os órgãos de controle nos questionam por que que, que nós mensuramos né, uh, aquela tecnologia por aquele valor. Por exemplo, uh, nós temos um licenciamento de um equipamento que foi uh, desenvolvido em, co em conjunto com, um, com uma empresa. Nós aplicamos, o, em relação à valoração, 5% de royalties em cima de cada uh, equipamento vendido. Esse 5%, ele tem que ter uma justificativa do porquê que foi cobrado esse 5%. Não pode uh, dar nenhum uh, benefício, enfim, para a empresa. O que se torna também muitas vezes complexo, porque uh, a maioria das tecnologias desenvolvidas dentro da universidade, elas estão muito incipientes. Elas ainda estão no nível de maturidade não tão elevado para que a gente tenha o, o modelo de negócio daquela tecnologia uh, claro para que a gente possa uh, verificar qual vai ser realmente o impacto dela uh, no mercado. E isso é um fator fundamental para que a gente tenha uh, base, embasamento, tanto técnico quanto financeiro, para que a gente possa valorar uma tecnologia. Enfim, esses são alguns... Uh, digamos dificuldades em valorar, mas isso não significa que a gente uh, vai só se ater a esses problemas e não vai pensar em uh, possibilidades de, uh, de direcionar né, uma valoração, em, em trazer metodologias consolidadas né, para isso. Então, quando a gente fala em núcleo de prospecção e valoração e propriedade intelectual, eles têm uma sinergia muito Uh, muito forte. Hoje em dia, como que, nós, uh, como que nós fazemos em relação a uma tecnologia que uh, entrou para proteção dentro da, uh, dentro da agência de inovação? Primeiro, o pesquisador ele faz uma busca de anterioridade. Precisa saber no mundo o que, que tem protegido, similar, ou se tem protegido, ou se não tem protegido, enfim, porque um dos critérios de patenteabilidade é uh, ser inovador, né? Não pode ter essa ser protegido nem né, em outro uh, em outro lugar, né, No mundo. Uh, junto disso, nós também fizemos uma análise tecnológica, onde a gente uh, verifica a maturidade dessa tecnologia. Precisa ver desde a pesquisa básica até a tecnologia estar pronta para ser utilizada, uh, para ser comercializada. Qual é o nível que ela está? Né? Hoje nós temos uma metodologia que que mensura isso, porque quando a gente vai ofertar para uma empresa, a primeira coisa que a empresa precisa saber é qual o nível de maturidade, o que eu preciso de tempo, de recursos humanos, e de recursos financeiros para essa tecnologia chegar, estar pronta para ser comercializada. Então essa é a primeira questão que a gente avalia junto com o pesquisador. A outra questão é a questão de análise de mercado. Claro, quando a gente fala em análise de mercado dentro de uma universidade que nós uh, passamos por diversas áreas, a gente não vai fazer uma análise aprofundada. A gente vai fazer uma análise com algumas uh, questões específicas para ver o diferencial competitivo, quais os pontos de fragilidade daquela tecnologia, uh, enfim, uma análise mercadológica de uma forma mais superficial, né, Pensando também no grupo de pesquisa, qual é, qual é a relevância dentro do, do grupo de pesquisa na sua área de atuação, também a gente leva em consideração. Com essas informações, a gente tem de forma mínima uh, o subsídio necessário para que a gente possa negociar essa tecnologia com a Antisterro. E junto com as questões técnicas que o pesquisador nos traz, a gente monta essa estratégia de transferência de tecnologia que eu comentei no, no início de, da entrevista. Então, uh, e essa estratégia de transferência de tecnologia pode ser proteção e a gente licenciar essa tecnologia de forma independente, digamos, o licenciamento nada mais é autorizar o uso de terceiros. Então, a gente autoriza o uso uh, dessa tecnologia para uma empresa, a empresa ela pode continuar o desenvolvimento independente uh, da, da universidade, ou nós podemos uh, transferir por meio de um licenciamento, por exemplo, e também firmar um projeto de pesquisa e desenvolvimento, para que a universidade, junto com a empresa, continue o desenvolvimento, auxiliando a empresa para que essa tecnologia chegue ao mercado. Isso depende muito da área, depende muito do, do conhecimento que é necessário para continuar fazendo os testes e as validações necessárias para essa uh, tecnologia. Uh, caso não atenda uma tecnologia que, que venha uh, para o processo de proteção e não atenda algum dos critérios técnicos, nós temos outras possibilidades. A gente pode buscar uma empresa para fazer um, um, um projeto de P&D, um termo de cooperação técnica. Então, uh, a gente pensa também em outras possibilidades de, de interação, não focando só na, na proteção. Bom, quando a gente fala em interação com empresa, em negociação, muitas vezes uh, demora é um processo é, é um processo moroso atualmente o núcleo de prospecção e valoração tem uh, de forma ativa uma 60 interações então imagina são 60 interações só que às vezes demora mais de um ano para a gente conseguir fechar né toda uma negociação. então uh, o que, que nós uh, também vimos de suma importância dentro da coordenadoria como um todo o Núcleo de Apoio a Projetos, que é o terceiro núcleo da, da Coordenadoria, que ele é responsável por toda a formalização dessa interação, trazendo a agilidade processual necessária. Porque de nada adianta a gente colocar energia numa negociação, numa proteção, sendo que a gente não tem essa agilidade dentro do órgão público. A gente, a gente pode firmar uma vez Uh, um projeto de pesquisa e desenvolvimento, a próxima vez que, que nós formos uh, interagir e tentar firmar uma parceria com esse mesmo parceiro, vai ser mais difícil por conta dessa morosidade. Então a gente vem atuando de diversas formas para trazer essa agilidade. Há, há pouco tempo foi aprovada a nova resolução, com projetos vinculados à fundação de apoio, onde a gente, uh, nós ganhamos né, mais uh, agilidade processual também, então, uh, além de outras questões né, que o núcleo vem se aprofundando, desde manuais né, uh, didáticos, explicativos para os pesquisadores, dos tipos de, de formalização né, dessas parcerias, uh, até uh, capacitações para uh, pesquisadores né, nessas uh, áreas. Uh, no núcleo de apoio a projetos, nós temos para cada tipo de formalização, nós temos os documentos necessários para fazer a abertura. Como não está no dia a dia, na rotina dos pesquisadores, é muito uh, natural eles terem dúvidas né, em relação a como formalizar, ah, um plano de trabalho, como que é feito, uh, as rubricas, enfim. Toda a questão, uh, tanto financeira quanto técnica. Então, esse núcleo também apoia os pesquisadores para unir essa documentação para quando a gente faça essa instrução processual ela não tenha durante a tramitação que voltar para o pesquisador para ele refazer alguma questão, então a gente, o núcleo olha desde título de projetos até a, a, todas as questões bem detalhadas para que faça essa instrução de forma uh, o mais correta possível, né então a gente faz todo esse apoio ao pesquisador que a gente verifica que é um, um valor muito agregado ao serviço né, ofertado pela, pela coordenadoria. Né? Lauren, qual a importância de iniciativas como as que são desenvolvidas dentro da coordenadoria que vão juntar a universidade e as empresas? É muito relevante todas as iniciativas que façam essa aproximação né, universidade-empresa. Nós estamos na era né, do conhecimento, né? antes estávamos na era industrial, agora a gente está na era do conhecimento. A universidade foi muito vista pelo ensino, né, pela pesquisa, a gente consegue uh, ter mais palpável, digamos assim, o um ensino com as aulas, pesquisa, laboratórios, agora a extensão, a, a transferência desse conhecimento gerado, isso nós precisamos fomentar cada vez mais. Sair da famosa torre de marfim né? que de, de dentro da universidade, quebrar esses muros para que a gente possa realmente, de forma efetiva, chegar na universidade. E isso a gente se fa faz muito com a transferência de tecnologia, é, é, trazendo a empresa para dentro dos laboratórios, fazendo pesquisas que, que, sai, que vão desde a bancada até o mercado. Para isso, nós temos dentro do nosso planejamento várias ações, sendo que algumas são prioritárias, outras vão, vão vir ao decorrer né, da, da gestão, enfim. E uma que já, já está acontecendo, uma parceria com a Emerge, que eles têm um, um programa que é da pesquisa, da bancada até o mercado, para que a gente possa trazer esse conhecimento para os pesquisadores. Porque é natural, na formação do pesquisador, ele se forma por uma questão técnica específica. Essa questão de mercado, ela vem sendo introduzida, ela vem sendo cobrada, porém, não é algo uh, trivial, nem para nós e nem para os pesquisadores, né? É comum os pesquisadores nos procurarem com o um potencial tecnológico desenvolvido dentro do laboratório, porém sem essa visão de mercado. Então, uh, nós sempre comentamos né, com os pesquisadores parceiros o quanto antes uh, essa aproximação com a empresa ocorrer, melhor, uh, melhor será o desenvolvimento. Porque uh, muitas vezes a gente pensa que está uh, desenvolvendo algo inovador Porém, isso já foi transposto na, na empresa ou não é bem uma dor da empresa. Então, por que não aliar o que é desenvolvido tecnicamente dentro da universidade com alguma dor da empresa? Isso é transferência de tecnologia, isso é transferência de conhecimento. É a gente devolver para a sociedade o que foi investido né, na capacitação, enfim, dentro, dentro da universidade. Então, a gente precisa se aproximar cada vez mais das empresas. Claro, longe de ser trivial né, toda essa questão de transferência de tecnologia, dessas ações dependerem só da universidade. Não, a gente depende do governo, enquanto prioridade de ações, saber onde uh, quer que o país chegue em relação ao desenvolvimento tecnológico nacional. A gente precisa também das parcerias com, com as indústrias, as indústrias precisam... Uh, se empoderar desta uh, relação e se tornar protagonista junto com a universidade no desenvolvimento. Uh, e a sociedade também recebendo essas tecnologias e também uh, trazendo vendo a importância do que é desenvolvido dentro da universidade junto com, com as empresas e indo né, para a empresa né, essas tecnologias Uh, desenvolvidas. Então, não é um papel só da universidade e não é um papel só da coordenadoria de transferência de tecnologia e propriedade Te intelectual, longe disso e longe de ser trivial. Mas algumas pequenas ações que a gente uh, vai fazendo na coordenadoria, na UFSM, em parcerias com outras entidades, com outras universidades, pegando boas práticas né, dessa interação, a gente vai começando a fazer mais, uh, vai começando a fazer a diferença, né? Então, nós temos várias ações uh, em andamento, desde manuais uh, explicativos, quanto a regulamentação, porque nós temos a política da inovação, né? nós temos a lei da inovação, nós temos a política da de inovação dentro uh, da universidade, porém, a gente precisa também regulamentar a política da inovação. Por exemplo, uso compartilhado de laboratórios. A lei da inovação permite, a política da inovação dentro da universidade permite também, porém a gente precisa regulamentar. O que é regulamentar? É dizer como que a gente vai fazer esse compartilhamento. Então, o que, que vai facilitar, digamos, o compartilhamento da, da infraestrutura laboratorial? Por exemplo, uma empresa startup que precisa fazer alguns testes de um equipamento que nós já temos, ela pode fazer, desde que pague né, um, um, um recurso, enfim, uma empresa que hoje faz, uh, faz testes em empresas fora do, fora do estado, né, enfim, ela pode vir aqui na universidade e fazer, porque nós temos uma infraestrutura com muito investimento e às vezes uh, estruturas que, que são subutilizadas. E a gente pode interagir, se aproximar mais uh, da, da universidade, trazendo esse benefício com essa, essa estrutura. É natural, quando uh, a gente cria uma empresa, está né, no início de do, do um processo uh, de criação né, uh, da empresa, que não tenha a capacidade ainda produtiva e de equipamentos necessários para desenvolver uh, o que é necessário para continuar o desenvolvimento e o produto estar pronto para chegar ao mercado. Então, uh, esse compartilhamento de infraestrutura vai fazer com que, de forma uh, transparente e legal, essas empresas utilizem os laboratórios uh, da universidade, desde que, claro, né, tenha essa contrapartida né, financeira, mas isso fa vai fazer alavancar digamos, esse processo de amadurecimento das empresas incubadas também. Não só nossa, como empresas da UFN, enfim, de, e não só de Santa Maria, né? Outra questão é rodadas de negócios. Ah, onde uma empresa venha e a gente possa ofertar, desde laboratórios que prestam serviços na sua área, uh, pesquisas, pesquisadores, né, grupos de pesquisa uh, dessa área, tecnologias protegidas nessa área, a gente possa fazer uma rodada de negócio com todo esse potencial que tem a instituição. Então, nós temos diversas ações né, já, já em andamento. Uh, muitas dessas ações a gente precisa de recurso financeiro. Agora, com a política de inovação, nós estamos aprovando, uh, nos, proje nos projetos de captação externa, onde hoje é cobrado 10% do uso da infraestrutura da UFSM, esses 10%, ele seja revertido em inovação. Então a gente não precisa mais pensar em orçamento público, e sim pensar em captar mais recursos externos para que, consequentemente, a gente capte mais uh, recursos com a política da inovação e a gente possa reinvestir em inovação e possa fomentar mais ações nesse sentido. No mês de julho, nós assinamos o décimo contrato de, de licenciamento, onde licenciamos duas tecnologias também para uma empresa incubada. Então, além desses 10 que em 2018 eram três e agora foi uh, para dez né, licenciamentos, o que pode parecer pouco, mas dentro desse ambiente de transferência de tecnologia e a realidade uh, nacional é um número uh, relevante, mas com essas nossas projeções a tendência é aumentar. Além desses 10, nós temos outros, outras negociações em andamento de tecnologias uh, já protegidas, além de projetos de né, em fase de negociação e captação externa de recursos. Aproveitando que você citou alguns números na resposta anterior, existem outros números que são destaque nessa relação entre a coordenação e a transferência de tecnologia? Aproveitando que eu, eu comentei sobre os projetos DPID, atualmente nós temos 44 projetos DPID em vigência. Desses 44 projetos, uh, gera em torno de 77 milhões de reais né, uh, assinados. Né, nós uh, viemos uh, aumentando né, essa captação uh, a, a cada ano e, e a tendência é aumentar cada vez mais né, com essas iniciativas de, uh, pegar de or buscar também fomento de, de órgãos específicos, de investidores, enfim. Então, a, a captação, ela tende a aumentar. Uh, em relação aos laboratórios que prestam serviço para a comunidade externa e interna, a captação anual é em torno de 8 milhões, de todos os laboratórios que prestam uh, esse serviço. Em relação uh, à propriedade intelectual, atualmente nós temos em torno de 158 patentes protegidas no Brasil. Nós temos 133 programas de computadores protegidos, software, né? cultivares nós temos 7, uh, desenho industrial uh, nós temos 51, uh, de licenciamentos né, agora nós uh, assinamos o décimo. Dessas patentes que, que eu comentei, 55 são patentes já concedidas, porque nós primeiro fizemos o depósito da patente e depois ela é analisada né, pelo INPI, que leva em torno de 5, seis anos para ser concedida. Então, há pouco tempo nós tínhamos bem menos tecnologias concedidas, então nós uh, estamos aumentando né, uh, esse número, isso mostra o nosso profissionalismo né, do Núcleo de Propriedade Intelectual e essa análise crítica na hora da proteção, isso uh, faz com que o avaliador lá no INPI, ele, uh, nós tenhamos mais sucesso né, com, a, com essa uh, avaliação, essa concessão. Né? E de que maneira a sociedade pode ter acesso a essas tecnologias? Quando a gente fala em sociedade, a gente pode falar em pessoa física, né, pessoa uh, jurídica. Né? Então, nós temos o nosso portfólio de tecnologias protegidas, que podem ser licenciadas né, e, e cedidos, que uh, está, no nosso, está no nosso site. Os laboratórios que prestam serviço, vários produtores da região fazer uma análise de solo, uma análise de água. Nós temos já os laboratórios que que aproximam, né, uh, essa relação. Em relação às empresas que tenham alguma demanda específica, nos procurem, a gente vai buscar entender uh, essa demanda, uh, prospectar, né, as ex expertises internas que nós temos, faz, fazemos essa aproximação, alinhamos as, essa expectativa e formamos, né, uma parceria. A parceria, inicialmente, não não necessariamente ela precisa ser também de um projeto de P&D, onde envolva desembolso financeiro. Muitas vezes o primeiro passo para a gente criar uma relação de confiança, que é necessário em toda uh, interação, a gente faz primeiro um acordo de cooperação técnica, onde a gente faz trocas técnicas, uh, troca de dados, de conhecimento, para que depois, de repente, possa evoluir para um, um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Então, nós temos diversas formas de interação, diversas formas de formalizar, né, de instrumentos jurídicos para formalizar essa interação. Basta nos procurar que a gente verifique a melhor forma de, de, dessa aproximação, porque nós temos assim, um potencial gigantesco né, dentro da, da Universidade e que a gente precisa né, uh, aproximar né, da, da sociedade. Lauren, muito obrigada pela tua presença aqui no Inova. Foi ótimo conversar contigo, entender um pouco mais sobre a transferência de tecnologia e propriedade intelectual. Eu agradeço nessa né, oportunidade né, de demonstrar um pouco do nosso trabalho, que não só eu como toda a equipe a gente acredita muito, né, uh, no propósito do que nós fizemos. Eu nos coloco à disposição para para es maiores esclarecimentos, detalhamentos, né. Então, as portas da, da agência e da futura ProInova estão uh, abertas. Obrigada. Este foi o Nova de hoje. Você pode rever este e outros episódios do programa no nosso canal do YouTube ou no Farol da UFSM. Até a próxima!